e assim depois desta de, desse período veio outros clientes e esses clientes que ficaram eles fizeram indicações quando os clientes é, quando eu criei consistência quando eu criei gerei confiança credibilidade essas pessoas tiveram as suas melhoras e as melhoras eles mostraram para os outros a sua melhor as pessoas viram a melhor Chegaram e perguntaram, Fulano, você melhorou por quê? O que você está fazendo? Estou fazendo terapia com a Cláudia, reflexologia, assim, assim. Ah, eu quero fazer. Então, muitos clientes vieram de indicações. De um cliente que fazia tratamento comigo, me indicou um que já colocou a familiar, que já colocou outro. Tudo bom, bom professor? Você... Tudo ótimo, tudo ótimo. Se apresenta para o pessoal que você, de onde você fala? Saudades! Eu sou a Cláudia, aqui de Curitiba, Paraná. Já aluna do professor desde janeiro. Estamos uhum. aí. Estamos aí, legal. E aí, o que você traz de bom hoje, Cláudia? Alguma pergunta, uma dúvida? Alguma coisa excepcional, Sim. legal que aconteceu? É, uma coisa muito boa que eu quero compartilhar Que já estou fazendo atendimentos em outra cidade uhum. Já tenho uma clientela em outra cidade, já uhum. Na região do litoral aqui do Paraná Que bacana Mas conta pra e gente E coincidente... Oi? Pode contar, pode falar Coincidentemente, a hora que eu entrei, a, a colega estava falando, né, sobre a situação dela do, do diabetes, né, e do luto. E coincidentemente, as duas clientes que eu tenho lá no litoral que eu estou atendendo, eu vim de lá ontem, atendi elas ontem e elas semelhantemente, uma delas tem a mesma situação dessa irmã da da Luna, né? E a minha a minha assim pergunta é diferente dela ela estava fazendo é, assim várias vezes eu só estou conseguindo atender elas uma vez a cada 15 dias pergunto é é saudável é benéfico ajuda ou eu preciso fazer uma vez por semana é o ideal é uma vez por semana né? mas eu entendo que se a gente não pode ter o ideal uma vez a cada 15 dias, se é aquilo que você pode fazer, seja uma vez a cada 15 dias. Melhor uma vez a cada 15 dias do que ficar sem. Né? É. Sim. Então, eu... Só que... É aquilo, né? O ideal, o ideal é uma vez, a... uma vez por semana. Até para a conversa, ficar com uma conversa aquecida com o cliente. Não não entrar com alguns detalhezinhos da terapia, entrar num, num, num esquecimento, embora a gente faça a ficha terapêutica, faz todas as anotações, mas eu entendo que uma vez por semana é um tempo ideal, um tempo bem bacana, né? Mas se não pode uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu não, vou, eu não dispenso de fazer, se é isso que se pode ser feito. Sim. Bem, é, foi o que eu fiz o segundo atendimento, né? Eu atendi uhum. uma cliente já há 15 dias atrás e ontem atendi ela novamente. Então, assim, ela estava bem satisfeita, bem feliz, assim, ela deu bons relatos, que teve boas melhoras, né? E aí ela me recomendou a irmã dela. Aí Uau. ontem eu atendi a irmã dela. Então, a primeira vez que eu conheci elas, eu atendi ela e a filha. Daí quando eu fui lá ontem Já atendi a irmã e a outra filha hum, então, é eu atendi quatro do... pessoas diferentes É o tal do home care, né? Sim, é o que eu amo fazer, né? É estar na casa, é ver as pessoas E ali um fala pro outro Que fala pro outro e vira vestido de pólvora. <risos> Não tem jeito, todo mundo fica querendo né? Todo mundo fica querendo Que legal, que fantástico eu vou dar uma dica especial pra até você. até uma das filhas até uma das filhas tem uma filha de 10 anos e ela eu tava fazendo a terapia na mãe e ela de 10 anos entrou no quarto e ficou olhando assim com aquela carinha assim né eu também quero né é. aí quando eu terminei ela olhou mamãe é, Será que essa massagem pode ajudar minhas pernas é que eu não consigo esticar a perna direito tem muita dor na perna né será que vai me ajudar Daí ela olhou para mim ela ajuda Cláudia eu falei ajuda com certeza Hoje eu não posso te atender, mas ela falou assim, não, já vamos deixar agendado, na próxima vez que você vier, você já vai atender a minha filha também. Que fantástico, fantástico, show de bola. É resultado, né, pessoal? Pessoal, E é, é, é gostoso por um lado, mas é triste por um outro, né, que você não pôde atender lá naquele dia, acho que você tinha outros compromissos, seu, sua agenda já estava comprometida você ter ideia, eu entrei 5 horas da tarde na casa do cliente. Eu fui sair da casa do cliente, era 10 horas da noite. Uau! Porque o que acontece? A gente chega, aí tinha toda a família lá, né? Tinha vários irmãos, sobrinhos, netos. E aí todo mundo quer saber. E daí quando eu coloco um cliente novo para mim atender, eu gosto de conversar com ele, né? Uhum. E, e geralmente, assim, é algo mágico que acontece sempre comigo. É, eu sentei com a pessoa, ela olha pra mim ela já começa a destrinchar a vida dela todinha pra mim ali. Então, assim, sem eu perguntar, ela começa a falar, ela, começa, ela tem necessidade em falar. E eu tenho que ouvir, né? Porque assim ali, como o professor sempre ensinou, não precisa nem fazer o pá de cá, pá de lá. É a pessoa mesma já arrepiou, né? <risos> Meu Deus. olha. A pessoa mesmo começa a falar tudo, Eu nem preciso energia. perguntar, ela já começa a falar. Energia, é, tem coisas Sim. que a gente não vê, a gente sente, a energia, a energia flui, né? A... Sim. Porque a pessoa, pessoal, entendam assim, a pessoa ela está carente, querendo um atendimento, e quando ela está frente a frente com alguém, que pode entregar que ela precisa, energeticamente, a pessoa sente isso. Ela sente a vibração positiva vindo do outro. E ela começa, aspas, né, né Cláudia? Aspas, do nada, a pessoa destampa a falar. Do nada. Parece que, parece que é do nada, mas não é do nada. É a energia que está fluindo. A pessoa, ela, ela encontra um porto seguro. Sim. Eu vou anotar aqui, ó porto seguro O cliente encontra o cliente encontra um porto seguro no terapeuta. Por quê? Porque o terapeuta tá lá, já se mostrou dentro da casa que é capaz. As pessoas da casa já sentiram o benefício e em cada pessoa que você faz a massagem na casa do cliente, mas aquele outro que fica olhando, ele fica mais confiante. E aí, na hora que ele senta para receber o seu atendimento, aí fala: Agora é minha vez. Agora ela vai resolver todos os BOs da minha vida. E aí vem a hora da aula, né? Cuidado com esse cliente que começa a falar demais. Opa, conectou de novo. Então, vem a hora da aula para você, minha aluna Cláudia. Né? terapeuta, formada, coisa e tal. Cuidado com esse cliente que começa a falar demais. Né? Tente, né? Não vai pedir para o cliente, ó, oh, não fala, não fala mais nada, né? Não vai pedir para o cliente calar a boca, né? Mas tente, de alguma forma, mudar o rumo da prosa. Eu lembrei. Eu, Eu falo... lembrei dessa orientação lá isso, porque às vezes a cliente ela se expõe tanto mas tanto, tanto, tanto no primeiro atendimento que eu imagino que eventualmente ela pode num futuro, né, no dia seguinte ou uma hora depois quando terminar o atendimento contigo, ela começar a entrar num processo de arrependimento nossa, falei tanta coisa para aquela pessoa nunca vi ela na minha frente, falei, falei falei, falei, às vezes a pessoa acaba se sentindo constrangida então, uma, uma dica para você e para todos, né? É, não, não. Com o seu jeito, é uma coisa muito peculiar, é uma coisa muito própria sua e é uma coisa muito própria minha. Cada um tem o seu jeito de mudar o rumo da prosa. Eu vou até anotar aqui, ó. Vou anotar nas suas anotações aqui, ó. Mudar o rumo da prosa. <risos> mudar o rumo da conversa aí, numa próxima sessão, aí sim o cliente já mais confiante em você, ele mais à vontade, né? aí ele fala e tudo bem, ele não vai se sentir aspas né, constrangido em estar tá falando, falando, né? porque eu não sei você, né? mas eu já ouvi tanta coisa, né? eu já ouvi, já ouvi tanta coisa, mas tanta coisa, pessoais, fala meu Deus, que babado. Que babado é esse? Sim. E aí a gente tem que ser um Toda porto Toda hora seguro. é um rio diferente. É, e a gente tem que ser um porto seguro para as pessoas. Você já se assustou alguma vez? Alguém falando coisa assim para você? Já, ontem? É, mas não vai falar, hein? Então nem fala mais nada. Não. Não dê pistas. Não dê não. pistas. Você fala, <risos> mas ontem aconteceu. Deus, que babado é esse? Às vezes a cliente fala, ó, oh, isso ninguém sabe, hein? A cliente já virou para mim, ó, oh, isso ninguém sabe. Então, o que a gente faz, pessoal, é muito, é muito sério, né? A, a, essa troca de energia que a gente ensina, né? Que eu ensino vocês no, dentro do curso, a pessoa, ela se sente bem na nossa presença. E aí que ela começa a falar, a destrinchar e tal. Mas fala um pouco mais de você, Cláudia Como que tá o dia a dia, trabalho? Então, antes antes de continuar, então eu estava aqui, né, fazendo as minhas anotações na minha ficha eu também. Eu, tá, eu carrego os clientes aqui junto comigo, né? As minhas ah, fichas, né? Bom, muito bom. Pra... Tá <risos> e até a minha bolsa de trabalho, né? Hum. A, bol a bolsa de trabalho, o creme, né? Hum. O lenço <risos> as fichas. Tá tudo comigo no meu trabalho aqui, no meu outro trabalho, né? Uhum. E eu estava falando e eu estava aqui anotando na ficha do meu cliente, né? Uhum. Já estava anotando ali, aonde que eu tinha que buscar essa informação para trabalhar o luto? Eu falei, uhum. eu tinha essa dúvida de como trabalhar o luto. E eu uhum. tinha despercebido essa parte lá do curso de desconstruir o luto. E eu tô com duas uhum. clientes passando por um luto. Uhum. Eu falei, ah, já sempre que eu vou buscar informação, o professor já deu a dica e eu já anotei a dica aqui na ficha do cliente para não Sim. esquecer. Depois eu vou estudar e vou aplicar. Que bom. É muito bom, né? Porque dentro do curso, o aluno tem como voltar no curso, vai tá? rever a aula do luto, né? Que se e tal, tal, tal, tal, e harmoniza, né? A intenção não é esquecer a pessoa que você foi, né? Não é essa a intenção. Mas é harmonizar a energia que está ali, e harmonizou, sabe? fica é saudade é natural pô eu tenho saudade do meu pai saudade da minha mãe meus irmãos tios amigos que já se foram pô mas a vida continua a gente precisa caminhar seguir em frente é. e vida que segue vida que segue é não é muito não é muito é, simples a gente implementar isso para o cliente mas assim quando você vai sempre reiterando e reforçando ele vai assimilando que isso é importante porque fica repetitivo, né? Uhum. Muito bom. E o trabalho, como que tá, Cláudia? Está oscilando? Tá, conseguiu estabilizar? Como que tá o trabalho? Ele está cíclico. Ele está cíclico. É, uhum. Cíclico. meu trabalho está gente. por ciclo. Então explica para a gente o que, que é isso. Eu comece, quando eu comecei em janeiro, eu comecei com uma, um número de clientes. Né? Aos poucos, esses clientes foram deixando de, de fazer, né? fizeram os tratamentos, melhoraram, deixaram de fazer. E, assim, um período de tempo, ele caiu todos os meus clientes. Eu fiquei com bem poucos. E, assim, depois dessa, de, desse período, veio outros clientes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 ah, eu quero fazer. Então, muitos clientes vieram de indicações. De um cliente que fazia tratamento comigo, me indicou um que já colocou a familiar, que já colocou outro. Então, hoje, acho que eu tô com uns oito, nove clientes. Uhum. Fixos, coisas... assim, que tem feito. Aí, eles fazem por um período de tempo. Daí, uhum. quando vence o tempo, eles já mesmo fazem indicações para outras pessoas. Então, assim, oh. eu sempre digo assim, eu nunca fico sem cliente é, é cíclico quando um sai entra um ou dois no lugar daquele aí um sai entra outro no lugar sempre tá equilibrando Ótimo. e dentro desse ciclo aí financeiramente tá legal como que tá tá dando para tirar aí uns dois e meio por aí assim bacana